que às vezes se você misturar muito elas não ficam muito boas então é vai, vai fazer as varas de Mônica, procurar fazer por exemplo se é latão só é latão cé cobre só cobre é hoje nosso vídeo hoje vai ser um vídeo meio curtinho porque é mais mesmo a demonstração dessa, dessas varas